Muitas e muitas coisas, não é mesmo? É verdade. É verdade. Sem contar a quantidade de informações que trocamos em sala de aula. O próprio feedback dos alunos. Ainda bem que existe a atividade Base de Dados. Você não conhece? É melhor do que isso, pois tanto professores quanto alunos podem fomentar uma biblioteca virtual. É uma base de dados construída de forma colaborativa. Assim o professor não assume sozinho toda a responsabilidade da atividade e estimula os alunos a enviarem arquivos, textos e muito mais. Pode ser de diversas formas, pois o formato e a estrutura da base de dados são quase limitadas. Você pode enviar arquivos, imagens, vídeos, áudios, textos, números, URLs, tantas e tantas coisas. Por isso eu indico que aprendamos juntos. Vamos? Claro, vamos sim.